Boa tarde a todos, nós estamos muito felizes de iniciar a defesa de dissertação de mestrado da Rafaela Stavalli, com o título Integridade Científica nas Ciências da Saúde e da Vida em Diferentes Contextos. Essa dissertação de mestrado está vinculada ao programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade de Brasília. Rafael, nesse primeiro momento você tem até 50 minutos para fazer a sua apresentação, tá? E depois disso, nós vamos passar para uma segunda etapa, que é a etapa da arguição. E aí nós vamos pedir para os membros da banca, doutor Roberto e doutora Janaína, para que façam as suas considerações e numa terceira etapa nós vamos deliberar e aí voltamos para cá. Tá? Então pode começar, você tem até 50 minutos para fazer a sua apresentação. Então tá bom, boa tarde a todos. É, como a professora falou, eu sou a Rafaele e vou apresentar a minha defesa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade de Brasília intitulada Integridade Científica nas Ciências da Saúde e da Vida em Diferentes Contextos. A minha orientadora foi a professora a doutora Dice Beleze-Guillen. E desde já eu gostaria de agradecer aos membros da banca, a doutora Janaína Salas, do Ministério da Saúde, o professor doutor Roberto Franca, da Universidade de Ciências Médicas de Matanzas, em Cuba, e a doutora Maria do Socorro, evangelista do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade de Brasília também por terem concordado em participar dessa banca e se disponibilizarem estar aqui hoje com a gente. Bom, aqui tem um sumário breve de tudo que eu vou tratar durante essa apresentação, e vou começar falando rapidamente da minha trajetória e motivação é, para realizar essa pesquisa. Desde pequena eu já tinha o intuito, o sonho, né, de realizar um trabalho que fosse significativo e mudasse as, vi as vidas das pessoas um, é, de forma impactante. E eu sonhava em trabalhar na ONU. E uh, eu comecei a graduação no curso de Ciências Sociais, Antropologia, e tive a oportunidade, em 2009, de fazer um trabalho voluntário na Zâmbia com pessoas com HIV e tuberculose, e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com a enfermagem, é, que eu conheci a arte do cuidado e a ciência do cuidado, né, apesar das dificuldades e das, uh, dos desafios né, inerentes ao contexto que eu estava inserida na época. É, e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com a certeza que eu gostaria de ser enfermeira, é, e também... Uh, eu voltei com uma noção maior do, da importância da, da pesquisa, do ensino, das atividades com a comunidade, porque isso realmente impacta muito a vida das pessoas, né? de forma muito positiva. Durante a graduação, eu fiz um curso de pesquisa clínica em Harvard, e durante o curso eu estava fazendo a disciplina de bioética da professora Disse, e nós tivemos várias conversas sobre integridade de pesquisa e a importância do tema, e ela me convidou para fazer um PIBIC, e acabamos fazendo dois PIBICs né, sobre a, programas de iniciação científica sobre esse tema no Brasil, e desde então viemos trabalhando com isso, né, no final da graduação já entramos com o um projeto de mestrado, eu também fiz a residência multiprofissional em cardiologia com o intuito de melhorar o meu conhecimento também sobre a prática, uma vez que eu quero seguir a carreira acadêmica, né, acho que isso tem um impacto, e seguimos uh, trabalhando com isso. Hoje eu sou enfermeira no Hospital Serio Libanês, e é isso. Bom, antes de aprofundarmos na temática de integridade científica, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre o que é a ciência, afinal, né? E para começar eu trouxe essa frase do Thomas Berger, que fala que a arte, a ciência, de fazer perguntas, é a fonte de todo o conhecimento. Então, o desenvolvimento do conhecimento, ele se dá pela ciência, né? E as universidades e organizações executoras da ciência, elas são os, o berço do desenvolvimento do nosso conhecimento como sociedade, né? Então, a ciência, ela tem um papel fundamental para nossa sociedade, uma vez que ela orienta a tomada de decisões políticas, sociais e econômicas, e a sua autoridade e relevância, ela está diretamente relacionada à confiabilidade, à generalidade, à validade dos dados e das informações que a ciência provém. Ainda assim, a ciência ela é fonte de incertezas, ela, de dilemas e de paradoxos, né? uma vez que ela é falível, ela varia de contexto e ela é refutável. Né? E o progresso da ciência, ele se dá por meio do próprio questionamento de suas hipóteses. É, ainda assim, a ciência, ela é fundamental, né? e a confiança na comunidade científica do público uh, em relação ao desenvolvimento, processo de desenvolvimento de conhecimento é extremamente importante também. Então, qual o papel da ciência, né? Desde o século XVII, um debates sobre o desenvolvimento científico de forma sistemática, empírica, objetiva, por meio da pesquisa, vem sendo realizados uh, quanto ao papel do cientista em relação aos outros e quantas questões uh, éticas envolvidas né, nesse tema. Uh, então, desde a ética filosófica moderna até os dias atuais, isso tem sido tema de, de discussão, né? E por papel, a gente vai utilizar aqui o conceito de mission, de comportamento, né? entende-se por papel o comportamento esperado de um ocupante de determinada posição. E o papel na ciência, ele é dinâmico, ele é mutável, ele também vai depender de um contexto, da mesma forma que o próprio conhecimento científico, né? Então, eu trouxe uma linha do tempo, porque as discussões sobre o papel da ciência, ela está muito atrelada também à bioética e integridade científica, uma vez que está relacionada aos comportamentos que são aceitáveis ou não aceitáveis né? é, no meio científico. Né? Então, na década de 40, Merton, um sociólogo da ciência, ele propôs a normatização de valores né, é, para a prática da ciência, e ele propõe quatro normas, que é a universalidade, ou seja, a, o conhecimento científico deve ser objetivo e impessoal, a comunidade, em que as descobertas são propriedade da comunidade, então ele já traz um pouco a noção de ciência aberta, da transparência, isso lá na década de 40, né? O desinteresse, em que os interesses pessoais e as relações de poder, elas levam um viés e elas devem ser limitadas, né, ao máximo possível, controladas. E ele também traz como norma o um ceticismo organizado, em que exige uma revisão por pares para é, garantir uma reprodutibilidade dos dados, né. E o Merton, ele diz que é possível fazer essa normatização porque os comportamentos uh, esperados na ciência, eles são comumente aceitos ou não, então é possível sistematizar isso também, né? Desde Merton, é, as pesquisas sobre cientistas e as organizações científicas é, aumentaram, né? e foram identificados que os comportamentos ah, da ciência, elas entravam muitas vezes em conflito com as normas e valores propostos por Merton. Então, existia uma lacuna né, entre as normativas ideais da ciência e o sistema de recompensa em que os cientistas estavam inseridos. Né? Ah, e desde então, vários casos de ah, má conduta vieram à tona eh, em, uni em universidades renomadas, e Becker, em 1960, ele trouxe como marco uma análise de trabalhos científicos na área da saúde, ele fez um compilado de pesquisas sem consentimento dos participantes, em que não foi oferecido tratamento padrão para esses uh, participantes. Né? Uh, anos depois, na década de se seguinte, o caso de Tosquide, que foi um estudo de sífilis não tratada, realizado pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, ele veio à tona e trouxe uma comoção muito grande política e é, para jornalistas e para a população em geral, porque foi um estudo que ocorreu de 1932 a 1972, sem consentimento dos participantes, sem que os participantes fossem informados claramente do diagnóstico da doença, e durante o período do estudo, eles, foi descoberta a penicilina, um tratamento padrão ouro para sífilis, que não foi ofertado em momento algum para os participantes. Então, isso culminou na contaminação e na morte evitável de centenas de pessoas dessa dessa comunidade americana, né, que morava em Tuskegee. Então, esse estudo, ele trouxe à tona os abusos que são praticados em prol da ciência e do seu progresso, Uh, e levou também a criação nos Estados Unidos de uma comissão de proteção a participantes de estudos biomédicos e em pesquisas é, comportamentais. Em 1979, o relatório de Belmonte, ele definiu o papel dos cientistas ao estabelecer princípios éticos, três princípios, né, que é o da, do respeito às pessoas, o da autonomia, da beneficência ou não maleficência e o da justiça e equidade, então mais um, o papel do cientista, né, os comportamentos aceitáveis ou não vem sido discutido, né, ao longo dos anos, e na década de 80, houveram mais casos de fraudes que foram descobertos por instituições renomadas nos Estados Unidos, que levaram a questionamentos sobre o uso inadequado de dinheiro público para a execução dessas pesquisas. Né? Gerando mais uma vez uma inquietação social e política é, e um movimento uh, para minimizar essas práticas de má conduta. Né? Então, nos Estados Unidos, eles acabaram sendo pioneiros nesse, nesse processo, e em 1980, Brod, ele traz uh, uma publicação que alerta para o impacto da fraude para a confiabilidade da ciência. Né? Então, a partir disso, os Estados Unidos, em 1902, funda o Escritório de Integridade Científica, que é o Office of Research Integrity. Em 2000, a, os países da União Europeia publicam um Código de Boas Práticas, e atualmente, apesar de todos esses esforços né, de promoção de uma cultura de integridade científica, ainda existem diversos casos de, de fraude, de práticas questionáveis e má conduta, Uh, relacionados à, à integridade, né, a falta de integridade. Bom, então, o que é a integridade científica, né? Eu trouxe como reflexão, mais para uma provocação, esse trecho do Confúcio, que diz assim, o governador de Xé disse a Confúcio, entre, meu povo, há um homem de integridade inflexível. Quando seu pai roubou uma ovelha, ele o denunciou. E a isso, Confúcio respondeu. Entre, meu povo, os homens de integridade fazem as coisas diferente. Um pai cobre seu filho, um filho cobre seu pai. E há integridade no que eles fazem. Eu trouxe esse trecho, mais como uma provocação, porque a integridade científica, ela é pode variar né, de, de contexto para contexto. É, nesse caso, tanto o homem que denuncia o pai é visto pelo governador né, como um homem de integridade, como aquele que mantém o silêncio e encoberta a falha do outro também é visto como um homem de integridade. Né? Então, esse é um tema que... é um conceito que vai variando, com o decorrer uh, do tempo, está né? em constante construção, até porque a integridade científica, a ciência por si só, ela é mutável, e os comportamentos que são entendidos como aceitáveis atualmente, eles podem ser entendidos, poderiam ter sido entendidos no passado como inaceitáveis, e no futuro eles podem ser entendidos como aceitáveis. Então, isso tá, esse conceito está em constante construção. No contexto brasileiro, uh, em 1996, foi criado o CEP e o CONEP, que elaborou também guias né, que foram é, adotados principalmente pelos periódicos e algumas instituições de fomento no país. Em 2010, nós tivemos um marco em relação à reflexão e conscientização quanto à temática. Foi o primeiro encontro brasileiro de integridade científica e publicação ética. Esse evento foi resultado de um pós-doutorado de um aluno da UFRJ, que tinha como objetivo estimular o envolvimento da comunidade científica brasileira na temática, né, em relação às boas práticas, aos princípios e valores da integridade científica, né, e esse evento acontece até hoje a cada dois anos, tá cada vez maior, né. Em 2013, a FAPESP publicou o Código de Boas Práticas, é, em 2014 ela publicou uma versão em espanhol e em inglês, e atualmente nós temos comitês sendo criados nas universidades, guias, e as pesquisas em relação ao tema são cada vez uh, maiores, né? Bom, então... A gente falou sobre a integridade científica e é importante falar também sobre os conceitos de má conduta é, científica e de práticas questionáveis. Porque da mesma forma que o conceito de integridade ele é mutável e existe uma diferença né, em, em contextos, o conceito de má conduta ele também é entendido de formas diferentes. Uh, variando uh, de contexto e instituição que está uh, definindo né, essa, esse conceito. Mas é aceitável, para no meio científico, existe uma concordância em relação a três aspectos que consideram, uh, conferem, né, configura como uma conduta, que é o FFP, a falsificação, a fabricação e o plágio. É, plágio, uso não autorizado né, de obras intelectuais ou orais, a fabricação seria a criação de dados, os resultados sem que houvesse uma pesquisa de fato, e a falsificação seria a modificação intencional de dados. Mas é claro que existem outras práticas que elas vão ferir a integridade científica. Não necessariamente elas vão invalidar os dados de uma pesquisa, mas elas são consideradas práticas questionáveis. Por exemplo, disputa autoral, mentoria inadequada, seleção de resultados apenas positivos para publicação, omissão de conflitos de interesses. Isso não quer dizer que essas práticas não invalidam os resultados de uma pesquisa, mas certamente elas são questionáveis e elas vão uh, contra os princípios de, de integridade, né? Que são, a gente considera como princípios um princípio de integridade honestidade, o respeito, a confiabilidade e a responsabilidade. Bom, e qual o impacto da, da má conduta científica para as ciências da saúde, né? A gente considera que tem um impacto tanto social, quanto econômico, quanto científico, né? Em 2011, Steam e colegas, eles publicaram um trabalho que identificou que milhares de pessoas eram expostas a um tratamento de eficaz questionável, Uh, porque estava, é, os, os pesquisadores estavam usando como base estudos inválidos. Então, o impacto social está na exposição de pacientes às situações de risco, né, e também é claro que esse... esse Casos de má conduta minam a confiança pública na ciência e vai afetar também a adesão a recomendações é, dadas por ah, pesquisadores, enfim, médicos, enfim. Tá. Ah, o impacto econômico, né? Tem um estudo em dois, de 2015 que estimou um custo de bilhões de dólares em estudos baseados em publicações ser tratadas, ou seja, que eram inválidas. Né? E isso gera também uma corrente de pesquisa que não é confiável, e aí vem o impacto científico da má conduta, porque existe um tempo entre a descoberta de que aquele dado, é, de que aquele estudo é inválido e a divulgação disso, né? é, que leva a uma publicação de nota de retratação, é, e esse tempo, durante esse tempo, ele acaba, pode acabar, esse estudo pode acabar sendo usado como base para outros estudos, para outras pesquisas. E aí, assim, a gente acaba gerando uma, uma corrente, né, de, de má conduta, uma série de estudos que não são uh, confiáveis, né. E o que é a retratação? Bom, de artigos, né? As retratações, elas são instrumentos que a gente utiliza para comunicar pesquisas que são falhas ou seja não são confiáveis ou seja por um erro honesto ou por uma questão de má conduta de qualquer forma os dados daquele trabalho não são mais uh, confiáveis então as notas de retratações são instrumentos para retirada para o cancelamento desses artigos uh, e elas são publicadas por editores ou solicitadas uh, por autores, tá? E existe uh, uma, um guia prático que recomenda a forma que essas, essas notas de retratações devem ser publicadas. As notas de retratação também elas contribuem para a transparência, uma vez que se estiver claramente descrito o motivo daquela retratação, quem está lendo aquele artigo, aquele trabalho, pode tomar uma decisão consciente se vai usar aquilo para uma tomada de decisão uh, na prática baseada em evidência ou se vai usar aquele artigo, aquele trabalho para fundamentar outro. Porque, se é um caso de erro metodológico, de análise estatística, um erro honesto, né? Muitas vezes alguma coisa daquele trabalho pode ser aproveitada. Bom, qual o impacto, né, das retratações e da má conduta científica? para a saúde. Eu trouxe aqui um exemplo de artigo retratado e como que ele é, aparece, né, que tem essa retraction band, que a gente chama, uh, de uma meta-análise falando da mortalidade uh, é, em pacientes obesos com covid. E a meta-análise é uma está no topo da pirâmide de evidência, e na área da saúde a gente utiliza muito as meta-análises para tomada de decisão, uma vez que tem todas as informações essenciais resumidas em um único artigo, né? Então, até quem está na ponta ver a retratação, né? Existe um tempo para isso, e a tomada de decisão está sendo feita baseada em um trabalho que não é válido. Então, tem um impacto muito grande, né? A má conduta científica e a pandemia por Covid-19 uh, trouxe à tona mais claramente o impacto disso para a sociedade como um todo, né? e para a ciência também. Uma vez que nós tivemos durante a pandemia a necessidade de informações confiáveis e disponíveis de forma rápida, a sociedade exigiu um posicionamento dos cientistas mas, ao mesmo tempo, houve uma corrida para publicação de pesquisadores e editores, né, que muitas vezes falharam no processo, é, no rigor metodológico ou até de revisão desses trabalhos. Então, houve um aumento muito grande do número de retratações durante a pandemia. isso, obviamente, teve um, um impacto para a confiança da sociedade na ciência. Bom, eu trouxe aqui um exemplo, tiveram dois casos que foram muito impactantes para nós uh, no COVID. Teve esse artigo de cardiologia que fala de uma terapia para doenças cardiovasculares que aumentava a mortalidade do, de pessoas com COVID-19. E esse artigo ele foi publicado no The New England, que é um, um jornal de altíssimo impacto, e acabou sendo utilizado como base para profissionais da saúde recomendarem que uh, as, os pacientes não utilizassem essas medicações, né? E isso, uh, esse estudo foi, invalidado, foi retratado em pouquíssimo tempo e ainda assim essas recomendações estavam sendo feitas, colocando em risco a vida dessas pessoas, né? Um outro trabalho clássico que no Brasil o impacto foi altíssimo, né, em todos os âmbitos social, econômico e científico, foi o trabalho sobre vermictina e hidroxicloroquina, é, cloroquina e hidroxicloroquina, desculpa, uh, para o tratamento do Covid-19, que foi um trabalho que foi retratado, e ainda assim, ele continuou sendo citado como um artigo original, inadequado, e ele serviu como base, inclusive, para é, meta-análises e para outros estudos. Né? Então, é, teve um estudo da Science que mostrou de 200 artigos que citaram esse trabalho, 105 utilizaram ele como base e utilizaram ele de forma inadequada. Aqui no Brasil, a gente, inclusive, teve um impacto político nas políticas públicas em relação à hidroxicloroquina e nas mídias sociais também em relação ao uso inadvertido dessa medicação, que levou também a complicações, né, porque ela tem efeitos colaterais e internações de pessoas uh, por conta do uso inadequado, né mesmo após a retratação, que essa retratação aqui existiam dúvidas até em relação ao banco de dados que foi utilizado para esse estudo, se realmente era confiável ou não. Bom, então nosso trabalho, esse, ele se justifica porque existem poucas investigações no nosso país para compreender o cenário da integridade científica nas ciências da saúde, e no contexto da enfermagem, desde 2004, nós tivemos uh, um aumento né, uh, do número de retratações. É, em 2004 foi o um marco em que uma autora admitiu uma conduta científica, é, foi um caso de plágio, mas ainda não tinha, quando nós começamos a pesquisa, ainda não tinha informações suficientes sobre se o aumento de retratações era por má conduta ou não, ou enfim, qual o cenário do país em relação à integridade científica. Então, nós uh, temos quatro produtos no mestrado, a primeira, o primeiro produto, que foi a primeira etapa, foi uma revisão sistemática para identificar as principais causas de retratações de autores filiados a instituições brasileiras, é, de publicações dentro da área de saúde e vida e para identificar se essas retratações são por má conduta ou não. A segunda etapa, a intenção foi mapear as instituições envolvidas em retratações e a existência de guias de integridade científica por meio de uma revisão de práticas e políticas. A terceira etapa, nós elaboramos um capítulo de livro em que ah, o intuito foi também... É, levar a conscientização, né, disseminar mais informações sobre o tema. E a quarta etapa foi uma revisão sistemática dos artigos ser tratados durante o Covid-19, para também identificar se as causas eram relacionadas a uma conduta científica ou não. Tá? Bom, então, como resultados, são esses quatro produtos. O primeiro, a nossa revisão sistemática, que está publicada na PLOS. É uma revisão uh, de, na verdade, de, o título né? é uma conduta científica é, em ciências da saúde, uma revisão sistemática de artigos retratados de instituições brasileiras. E a nossa revisão, inicialmente, nós identificamos 3.179 artigos, analisamos 65 de acordo com os nossos critérios de inclusão e depois de tirar artigos duplicados também, identificamos que o principal motivo para a retratação é má conduta científica, né, e uh, o que foi bem uh, impactante é que a maioria dos casos estavam relacionados a plágio, sendo que 20 dos artigos uh, identificados eram uh, relacionados a plágio de imagens, tá, nós também identificamos é, o padrão de citação desses artigos. Nós queríamos é, investigar se eles estavam sendo citados positivamente ou negativamente. Positivamente seria se o, os artigos eles não fossem, se eles fossem citados de forma adequada, né? após a retratação, e negativamente seria um padrão de citação em que o artigo seria citado como um artigo original após a citação, e de forma inadequada. E nós observamos que 67% dos artigos retratados foram citados de forma negativa, ou seja, foram utilizados como evidência válida para é, novas pesquisas, o que é bem preocupante, né? Nós identificamos também que 57% das retratações estavam incompletas, apesar das recomendações, né, de existirem guias e diretrizes para isso, do COPE. 7% não tinha motivo de retratação, 7% não tinha data da retratação, que é uma informação básica, e 38% não tinha informação se os autores endossaram ou não a retratação. Isso é um dado é, interessante, porque nem sempre as serviços conseguem entrar em contato com os autores. Então, realmente, é, acaba que, que é um dado que falta em muitas retratações mesmo. E o tempo de retratação nesse estudo, ele variou de. É, tempo de retratação, né? a gente já avaliou a diferença entre a data da publicação, né, e a data de retratação do artigo. E isso variou de 0 a 19 anos. E um artigo só foi retratado é, em menos. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Como é que eu volto? Em menos de um ano. Ai, ah, foi. Bom, de considerações finais em relação a esse trabalho, né? Os artigos retratados, eles continuam sendo citados inadequadamente, é, e a pergunta que fica é quais os motivos para isso, né? A gente faz um estudo e termina com mais perguntas, né? É, a ausência do padrão de sinalização das retratações foi algo preocupante, porque algumas retratações tinham apenas um asterisco no final do artigo, dizendo que aquele artigo tinha sido retratado. Então, se foi difícil para nós que estávamos pesquisando sobre o assunto identificar, imagina para alguém que está na ponta, né, consumindo aquela pesquisa, né, não vai, vai passar despercebido. É, o aumento do número de retratações, para que ele está relacionado a má conduta, aumento de má conduta, ou a um aumento da conscientização em relação ao tema? Isso é uma pergunta que vem sendo debatido por vários pesquisadores, mas que no nosso artigo a gente considerou como um aumento de conscientização, uma vez que os próprios autores também solicitam a retratação, mas isso nesse contexto, né? Uh, e o, o grande número de plágio de imagens né, é, de retratações por esse motivo. Então, fica a pergunta que pode ser editado, que não pode, uh, e o que, que a gente pode fazer em relação a isso, uma vez que foi a principal causa de retratações dos autores filiados a instituições brasileiras. Bom, como limitações esse estudo, ele tem inform as informações incompletas nas retratações... É, reduziram a precisão dos nossos dados, nós não avaliamos as quali a qualidade dos artigos originais, mas de potencialidade é que essa foi a primeira revisão sistemática sobre o tema registrada na Próspero, e desde então várias outras foram é, realizadas, e com certeza nós trouxemos insights úteis para servir de base para futuras investigações. O segundo resultado do nosso trabalho foi esse capítulo de livro, em que a gente aborda os conceitos de má condutas e prática questionável. É, fizemos essa abordagem baseada em documentos publicados por instituições nacionais e que estavam em concordâncias com recomendações internacionais. E nós abordamos no capítulo para que serve essas tratações, né? Se não para alertar é, os pesquisadores sobre a casos sobre artigos que não são válidos e o porquê eles não são válidos. Então, as retratações, elas favorecem a transparência em pesquisa também, né? É, nós abordamos os principais motivos de retratações na área da saúde, que ah, no nosso estudo foi por má conduta, e existe uma certa controvérsia, tem trabalhos que falam que não é por má conduta, que é por erro honesto. Ah, nós abordamos também o papel das instituições de ensino e pesquisa e de fomento para é, promover uma cultura de integridade científica, né? E colocamos também ah, o, o que os pesquisadores brasileiros estão cada vez mais engajados na criação de guias, comissões, eventos e na execução de pesquisas em relação à temática. Isso tem contribuído bastante para o avanço no nosso país em relação ao tema. Bom, nós apresentamos no capítulo as principais universidades do país que têm um escritório de integridade científica, uma comissão ou, ou voltada para isso, e que têm algum guia também em relação ao, ao tema, né? Então, nós temos a USP, a Unifesp, a Unicamp, a UFRJ a UFRGS no Rio Grande do Sul, a Universidade de Minas, do Paraná e do Goiás, o Federal do Goiás. Todas elas têm algum tipo de comissão câmera técnica para integridade e todas elas têm algum tipo de guia também ah, abordando o tema. É claro que existem várias outras universidades no país que ainda precisam é, desenvolver guias para isso. O capítulo, ele fala sobre as formas de prevenção de má conduta e promoção da cultura de integridade, e que isso é uma preocupação da comunidade científica, né? E como o mau comportamento, a má conduta, ela é multifatorial que existem diferenças na percepção da gravidade, de diferenças práticas questionáveis ou de má conduta científica, e por isso é tão importante ter guias né, e diretrizes para isso, uh, e o do país na promoção é, do tema é algo que tem chamado bastante atenção e tem auxiliado a gente a desenvolver pesquisas de mais qualidade, com certeza, né? O terceiro produto foi uma revisão de práticas e políticas, é, que foi publicado na, na Frontiers. Na verdade, a gente está no processo final de, de publicação desse artigo, que ele é uma revisão uh, sobre integridade, guias né, de integridade no contexto acadêmico, é, considerando as instituições com publicações ser tratadas, né? Ou seja, considerando os dados da, da nossa revisão sistemática também. Bom, o Brasil e a ciência, né? Nós estamos, de acordo com o National Science Foundation, uma organização americana, no ranking de publicações, nós estamos em 11º lugar. E a maioria das nossas publicações são em cooperação com países europeus, Estados Unidos e países membros do BRICS, né? Brasil, uh, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? O bloco econômico. Uh, a integridade científica, né? Nós relatamos aqui nessa revisão que as retratações em saúde em sua maioria no nosso país, são por má conduta, sim, o que é algo muito preocupante, isso gera também, apesar de ter um aumento na produção científica, estamos em 11º né, no número de publicações, tem, existe uma preocupação com a qualidade e a validade desses trabalhos, né? ainda mais pelo, pelo número de casos de má conduta científica. Então, no trabalho, nós falamos sobre as definições de uh, fatores que podem inibir ou ser um booster, né, aumentar práticas de má conduta, né, e que colocamos que a ciência, ela deve ser confiável para beneficiar a sociedade, e ela pressupõe robustez, transparência, rigor, na sua execução, desde o planejamento até a disseminação dos dados. Então, em todo o processo de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento científico, esses elementos devem estar presentes, né? E os princípios de integridade científica, de confiabilidade, honestidade, responsabilidade, justiça, devem estar presentes em todas essas etapas. Mas é claro que... Uh, ao analisarmos as universidades brasileiras com retratações, nós percebemos uh, que existem algumas falhas. Né? Nós vimos que 30% das universidades, sem nenhuma, é, sem, desculpa, das universidades com publicações retratadas não tinham nenhum tipo de guia ou diretriz e nenhum comitê ou comissão ou câmera técnica lidando com integridade científica. Uh, as universidades com maior número de retratações, que são essas aqui, a UFRJ, a USP, a UNIFESP, a UNICAMP, todas possuíam algum tipo de comissão para a integridade, algum guia prático também voltado para a integridade científica. E a UFRJ e a UNIFESP, elas se destacam também por terem uh, programas de treinamento e ensino relacionados à temática e também por promoverem eventos relacionados à temática. Uh, outra coisa interessante falar é que as universidades, elas, as retratações, a maior parte, né, reforçar foi por má condutas das universidades avaliadas aqui, nesse gráfico, tá? Bom, em relação às políticas e práticas de instituições de fomento, as nossas instituições de fomento, elas têm atuação tanto nacional, né, quanto local, no caso da FAPESP e a FAPEMIG, nem todas têm escritório de integridade científica, alguma comissão voltada para isso, mas todas têm algum tipo de documento ou guia que trata de aspectos da integridade científica. A gente chama atenção para a CAPES, porque ela tem um documento anti para originalidade, mas que falta ela abordar alguns conceitos que já são discutidos uh, por outros guias, né? E a FAPESP, ela tem de prática, para além né, do, das outras instituições, ela tem um registro público das investigações de má conduta, que é atualizado e disponível, que a gente acredita que favorece bastante a transparência em pesquisa e a tomada de decisão também em relação a, a saber né, se aquele uh, trabalho está envolvido em algum caso que está sendo investigado ou não, né? Bom, então, os fatores que influenciam a integridade científica são diversos, né? É uma rede complexa e dinâmica, e nós temos tanto o fator organizacional, estrutural e individual. Sendo que o fator individual, ele vai considerar a personalidade do pesquisador, o contexto que o pesquisador está inserido, né? E organizacional, se trata do clima acadêmico, mentoria, guias, competição estrutural, a cooperação entre as universidades, financiamento, as publicações, tudo isso é uma rede né, que vai influenciar positivamente ou negativamente a cultura de integridade científica. Então, nós criamos para essa publicação esse quadro que mostra que uh, os fatores estruturais, organizacionais, individuais influenciam a integridade científica positivamente, mas eles também podem favorecer a má conduta científica. E como fatores individuais, né? a gente fala do, da, da personalidade do, do pesquisador, uh, fala também do contexto, se ele está passando por algum problema, ou estresse opressão pressão para a publicação, como o pesquisador lida com isso e os valores pessoais desse pesquisador. Também em relação à estrutura, né? aos componentes estruturais, nós temos uh, a, a presença de, de financiamento, de pesquisa, competição por financiamento, ela pode favorecer ou não a integridade. No caso, uma competição para o mesmo tipo de financiamento, uh, ela pode favorecer a má conduta, na verdade. Né? Fatores organizacionais, que tem a mentoria, que a gente sabe que a mentoria... Ela favorece uma cultura de boas práticas e tem também o clima acadêmico e etc. E no contexto brasileiro, o que a gente percebe é que existem pouquíssimos estudos em relação aos fatores individuais em relação aos fatores organizacionais, apesar de termos instrumentos va é, disponíveis, validados para acessar, vamos supor, o clima acadêmico, não existem publicações no país ah, validando esses instrumentos e aplicando esses instrumentos. Em relação aos fatores estruturais, nós, apesar de termos cooperação com outras instituições mundialmente, é, não existe uma corresponsabilização ou financiamento também é, em relação à integridade científica e nem financiamento voltado para pesquisa nessa temática, o que auxiliaria bastante ao desenvolvimento de instrumentos e uh, a conscientização também em relação ao tema. As limitações desse estudo é que as informações coletadas foram de sites das instituições, então pode ser que os documentos estivessem desatualizados, né, os sites, mas em compensação a gente uh, destaca a importância desses, dessas informações estarem disponíveis facilmente uh, ao público. Recomendamos a criação e disseminação de políticas e diretrizes, Seguindo padrões internacionais, lembrando que já existem políticas no país, mas nem todas as universidades têm guias próprias, né? Uh, falamos também do financiamento de pesquisa voltado para a temática que favoreceria o desenvolvimento e a responsabilidade compartilhada entre colaboradores nacionais e internacionais. Por último, foi a nossa, o último produto foi a nossa revisão sistemática em relação a artigos retratados no Covid-19, que nós uh, analisamos 225 artigos, dos quais os motivos de retratação variavam muito. né? 24% não tinham motivo na retratação, 13% não foram aprovados pelo comitê de ética, o que é extremamente preocupante. 7% foram retratados por plágio, outros 7% por duplicação, mas também não está claro na retratação se essa duplicação é um alto plágio ou se é um erro editorial, não está claro. Apenas 4% eram preprints e 45% eram por outros motivos, variando desde autores colocando que estavam retratando o artigo por motivos pessoais, a dados uh, com, é, incompletos e necessidade de fazer mais pesquisas. Então, é, variou bastante o motivo de retratação. O grande desafio dessa pesquisa, e da, maior ainda do que da primeira revisão que nós fizemos, é a disponibilidade dos dados. Né? O COPE recomenda que as retratações estejam disponíveis abertamente, sejam claras, tenham a data, quem retratou o motivo da retratação e o link do artigo original, que cite o artigo original, e nós encontramos dificuldades para encontrar informações simples, como a data da retratação. Isso tanto em revistas de alto impacto, quanto revistas de, uh, de menor fator de impacto. Isso é bem preocupante, principalmente num contexto de pandemia em que a clareza das informações é essencial para a tomada de decisão. E as considerações finais é que as retratações, elas são um instrumento de pesquisa é, bem interessante para mapear a questão da integridade científica, uh, principalmente no nosso país, ela auxiliou bastante a compreensão do cenário brasileiro, uma vez que foi um estudo que, que deu para a gente compreender que realmente existe uma conduta no nosso país, né, considerando as ciências da saúde. Uh, Ainda assim, o Brasil, apesar né, de, de tudo isso, o nosso país e a cultura da integridade científica, tem, uh, nosso país tem tido uma atuação promissora, tem um, tido um aumento de pesquisas sobre o tema, participação em eventos uh, internacionais, criação de guias e comitês, estão em expansão, então isso é um efeito muito positivo. Uh, e a pandemia, ela trouxe aspectos essenciais para a integridade científica, porque ficou mais claro uh, as reflexões sobre o papel da ciência né, e sobre o impacto da má conduta na prática baseada em evidência. Até o momento, a gente não tinha vivenciado uh, tão rapidamente o impacto da má conduta, né? Enquanto que na pandemia a gente teve uma necessidade do desenvolvimento científico, da confiança na ciência, ao passo que também houve ah, casos de má conduta que levaram ao questionamento da confiabilidade na ciência. É, e a, enfim, publicações de notícias falsas pela mídia e tudo isso. Isso gerou um impacto muito grande na adesão a recomendações dos profissionais de saúde. É, bom, é isso. Obrigada. Tempo tá <risos> correndo. Estou aberta a pergunta gente. Muito obrigada. Obrigada, Rafaele, pela sua apresentação. Eu acredito que foi bastante elucidativa. E agora nós vamos passar então para essa próxima fase, que é a da arguição. Então, onde o membro da banca terá 30 minutos para fazer sua, suas colocações e você mais 30 minutos para responder. É, normalmente a gente começa com o nosso membro mais distante, que no caso é o professor Roberto. E Roberto, você pode estabelecer com a Rafaele como que você quer fazer essa, esse contato. Se você quer fazer é, perguntas e respostas, se você quer fazer toda uma colocação primeiro, a sua colocação, e depois a Rafaela responde, isso fica a seu critério, tá? Então, vou passar a palavra para você. Deixa eu ver se o Roberto está aqui, né? Acho que ele caiu, tá gente. Uhum. Ah, posso? É, vamos, vamos esperar só um minutinho para ver se ele volta, senão aí a gente já passa para a Janaína, e daí quando ele voltar, a gente, aí, claro, né, esperar o momento dele depois. Só um minutinho, tá, porque ele está caindo bastante, vamos ver se ele, se ele volta. Pode ser? Uhum. Pode ser. Então, só um pouquinho. Abrantes... Você tem alguma notícia do Roberto? É, ele falou, o Abrantes é, colocou aqui que é para a gente passar para a Janaína. Janaína, então, vou passar para você, tá bom? Então, é a mesma, mesma recomendação, 30 minutos, 30 minutos, é, para cada uma, você pode fazer suas colocações, eu vou estar tá aqui anotando, tá? E... E aí você vê com a, com a Rafaele como você quer fazer, se você quer fazer perguntas e respostas, quer fazer suas considerações e depois a, a, a, resp, a resposta da Rafaele, fica à vontade. Eu agradeço muito a doutora Janaína Salas, que é do Ministério da Saúde, e que está aqui conosco é, nesse momento, com certeza, dará uma grande contribuição. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada e, enfim, parabenizar, né, Rafael? Eu acho que você está trazendo aí, né, uma discussão bastante importante na questão da integridade, principalmente quando a gente fala que a ciência é usada para auxiliar na tomada de decisão, né, que é o que a gente mais deseja nesse mundo, é essa aproximação entre o lado acadêmico e os tomadores de decisão nesse processo. Vindo um pouco, né, da minha perspectiva, né, de, de linha de trabalho e até mesmo no meu contexto, né, é, que a gente vem trabalhando, eu vim dessa parte toda da base da, da, da questão das políticas informadas por evidências. Então, toda vez que eu vejo alguém retratar esse processo, eu sei que é um grande desafio, porque, como você colocou, são poucas publicações, e as publicações, muitas vezes, a gente não consegue chegar, é, vamos dizer assim, num consenso geral, né, para chegar num, num quantitativo de informações para que a gente possa fazer uma, vamos dizer assim, uma sugestão mais assertiva, ou até mesmo conclusões mais assertivas desse processo, tendo em vista, às vezes, esse N muito pequeno. Mas já te parabenizar, eu acho que né, trabalhar com revisão sistemática, para quem acha que é fácil, não é muito fácil né, nesse processo, é, eu vi aqui toda a parte de metodologia, então, toda te parabenizar na questão de registro, tanto na Próspero, tanto na OF, é, OSS, OSF também, a questão de seguir a questão dos protocolos hoje que são padronizados internacionalmente. Então, nesse sentido, acho que tem é, agregado esse processo. A única coisa que eu acho que é um desafio, mas deixo assim como uma cerejinha do bolo, que eu acho que você, falta você um pouco é, explorar e até entender um pouco das limitações da falta de exploração. Você já comentou um pouco, até deu um acalento assim, né, no meu coração, mas é a questão, realmente, que quando a gente faz revisão sistemática, a avaliação das evidências que a gente traz para dentro da nossa revisão ela é muito importante, e a gente sabe que a gente acaba misturando, né e quando você traz revisão sistemática por práticas, principalmente, ela tem muita característica de escopo review, então você tem um leque muito grande de mapeamento de diferentes tipos de estudos, e a gente sabe, às vezes, da dificuldade da classificação de metodologias e ferramentas que possam avaliar a qualidade de cada estudo que foi inserido, para que a gente possa dar, aí, vamos dizer assim, um, um checklist que a nossa, nossa revisão ela cumpriu todos esses processos, né? até mesmo tendo publicado uma das, das revisões já na PloS, você já deve ter visto que você passou por esse processo de auto-checklist e da qualidade das evidências que são colocadas nas nossas revisões. Então, eu acho que eu queria entender um pouco... É, nesse universo que você trabalhou, que até eu fiquei abismada, porque não foi pequeno, foram 225, né, para a parte da Covid, é, o outro que você trabalhou foram 65 estudos, então, assim, para uma revisão sistemática é um número importante, lógico, né, a gente tem revisões sistemáticas muito maiores, mas pela temática e pela especificidade, eu acho que teve um bastante número, bastante importante para o sua, seu conteúdo, né, da, da sua dissertação, mas também trazendo, sim, aí um grande desafio no processo de quando você faz a junção de diferentes metodologias, diferentes tipos de estudos, né? Como é que eu agrego essas metodologias e como a gente traz aí a questão do nível de evidência para que você possa também ter a sua, a sua revisão aí melhor qualificada de cumprimento dos parâmetros de qualidade que a gente espera que uma revisão sistemática é, seja feita, né? Dentro do rigor metodológico que hoje a gente tem para revisão sistemática. Então, essa era a minha primeira pergunta para você. A outra é mais uma provocação. É, quando a gente fala em revisão de práticas, né, e até a Frontier ela tem feito muito isso, tem pouco se utilizada a metodologia de Scope Review, mas olhando a sua metodologia, você praticamente fez um Scope <risos> Review, mas eu senti essa falta no seu registro na, fronti é, da, na, na, na Frontier, ao a, a, a, reconhecimento de uma metodologia que é feita né, dentro da Ciência da Saúde e que tem sido muito adotada para esse processo. Então, também deixo aí para você dizer para a gente aí os, os bastidores né, desse processo, mas na mais questão mais metodológica é, desse processo. A, na parte do capítulo, depois você passa para a gente com onde você vai publicar, porque eu acho que faltou também na, na revisão da dissertação, né? Tá ali de é, es, es, es, es, es, es, es, es onde você submeteu, então quem é a editora que vai fazer. Mas para a gente também poder divulgar, eu acho que vai ser um grande né, é, trabalho aí feito. Adorei que você usou bastante a questão né, de infográficos, essa parte também é bem boa para a questão do gestor. E deixo aí uma, uma inquietação minha para a questão dos artigos de COVID. Eu acho que na lista, né, até porque quando você publica os dados, falta você trazer quais foram esses artigos, assim, sabe? Eu acho que fica aquela curiosidadezinha para a gente saber na lista, né, na integridade, provavelmente quando você for submeter na revista, tem aqui aparecer a lista, né, de artigos in, in, incluídos, mas me trouxe aí uma, uma, uma, uma curiosidade né, para que a gente pudesse ter realmente as informações. Que art qual que é a lista dos artigos incluídos e fazer realmente uma avaliação nesse processo. Como você tem 45% de sem classificação, a minha sugestão para você é que você tenta talvez estratificar maior menos, agregar algumas coisas. Porque quando você joga 45% do total, ele fica um número bastante é, desafiador para a gente que é leitor, de saber o que tem ali. Então, assim, acho mais, são mais recomendações. E se você quiser depois encaminhar para a gente em Word, eu acabei fazendo no, no PDF algumas sugestões, logicamente, mas nesse momento era mais para te dar esse, essa oportunidade de, primeiro, expressar da importância do que você fez, da adoção da, da, da metodologia que foi adotada e as limitações de outras metodologias que poderiam talvez ser melhor exploradas nesse processo. E, logicamente, parabenizar aí, né, esse... É muito difícil publicar, então, acho que é, uhum. hoje no Brasil, cada vez mais, e na sua temática, principalmente na questão de integridade é, científica. Então, já deixo aí meu total reconhecimento aí, e espero realmente ver isso aí já aqui nas, nossos, nas, nas nossas redes aqui sociais, para que a gente possa... É, não só compartilhar, mas também utilizar como material para nossas aulas que a gente tem dado para a parte é, dos nossos treinandos aqui na parte do Ministério da Saúde. A gente tem abordado principalmente a questão da utilização da ética e da importância da integridade científica no desenvolvimento de pesquisas para a saúde. Então, no caso, nas nossas investigações de campo. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, professora Janaína, por todas as colocações e, nossa, bom, vamos lá. <risos> é, a primeira colocação que você fez foi da avaliação de, da qualidade de evidência da nossa revisão sistemática. Isso, assim, foi algo que a gente, o protocolo da revisão, nós ficamos até bastante tempo, acho que, foi mais de um, um ano, assim, planejando e deixando ele o mais uh, redondo possível, né? Uh, e esse foi, foi um ponto que, que nós pensamos também. Por quê? Nós avaliamos, a nossa seleção, né? Não foi do artigo original, foi da nota de retratação, né? É, e na época que nós fizemos, assim eu dominava mais a, a metodologia de revisão sistemática do que a Scoping Review. Eu acho que nos últimos dois anos que a Scope Review ganhou mais força, né? Assim, até nas publicações e de ter registro, né? Até, inclusive, a Próspero, ela coloca também algumas informações em relação a Scoping que antes não tinha, né? É, então, uh, hoje eu acho que se enquadraria numa, numa Scoping, né? Então, em relação à qualidade, o que, que nós fizemos? Avaliamos a qualidade da retratação. Não existe um instrumento validado para isso, uh, mas no artigo a gente conversa, é, discute isso por meio dos guias e recomendações da COP, COPE, que ele tem né, uh, uma lista de itens que devem estar presentes na, nas retratações. Essa foi a saída que nós encontramos para avaliar a qualidade. Mas ainda assim seria interessante avaliar a qualidade do artigo original. né? Porque é claro que, tem, como a gente discutiu né, na apresentação, às vezes tem coisas que são interessantes no artigo. Às vezes o artigo tem uma qualidade metodológica, né? ou às vezes não. Né? Às vezes, por exemplo, considerando que a maioria das retratações foi por plágio de imagem, Será que o restante desse artigo não tinha uma qualidade, né, metodológica? Então seria realmente uma, uma análise uh, interessante e acho que pode ficar para cenas dos próximos capítulos. <risos> é, quem sabe desenvolver um é... protocolo de avaliação, né? A, a, a ah, Joana, Joana Brit, ela adora quando a gente submete novas coisas para eles, né, para os comitês. Então acho que é bem interessante, sim. Quem sabe. <risos> ah, fica a, a ideia, né? Obrigada. Uh, em relação à nossa revisão de, de práticas, né, é, que ela se, se enquadraria mesmo numa, numa scope, mas a gente fez essa revisão, assim foi um processo bem rápido, teve uma chamada da, da Frontiers para a temática de integridade científica, e a gente não queria perder essa oportunidade. Assim, então, foi um... um a metodologia que nós escolhemos foi a saída que nós, nós tivemos para agilizar realmente o processo, porque até a Scoping Review, ela exigiria um registro, né? Está é, aqui no, no nossa revisão sistemática do Covid, a gente botou na OSF, mas uh, seria interessante ter um registro melhor, né? numa base mais, melhor, vamos dizer assim, né? Uh, então, foi mais por isso mesmo. É, Professora, a escolha da, da metodologia, e foi o que se enquadrou ali na, na, na chamada da revista, e aí fizemos, a, desenvolvemos a pesquisa pensando já nessa chamada, sabe? Uh, e você falou em relação à lista de artigos, né, do, do Covid-19. Uh, acho que seria interessante, só para conhecimento, não sei se você já entrou no Attraction Watch que é um blog que ele fala sobre todos os artigos que são retratados, e ele tem uma aba de COVID, então lá tem uma lista de todos os artigos que foram retratados do COVID-19, e curiosamente também a Organização Mundial da Saúde, ela também tem, tem isso no banco de dados, porque os artigos de COVID todos são uh, de acesso aberto, né, de acesso livre e com o aumento de retratações também, né, foi chuva de publicações e chuva de retratações, uh, a própria Organização Mundial da Saúde uh, criou essa, essa base de dados no, no site deles, em que tem os artigos disponíveis e tem a informação, um alerta de se ele foi retratado ou não. E está um alerta tem, é bem evidente mesmo. Né? Uh, é isso. Mais alguma pergunta, professora? Não, não, só, só parabenizar mesmo, e logicamente, né, como a gente colocou, é um desafio, né, até pelo tempo que você trouxe da, das publicações, é, variando é, até 19 anos, até o pesquisador, enfim, lembrar onde fez, como fez, uhum. né, esse processo mesmo, né, de, de instrumentalização, e ter esse hábito mesmo, né, das práticas, né, de uma boa pesquisa, e não só para escrever e apagar a luz, né, vamos dizer assim, né, que muitas delas acabam nessas retratações sendo muito menos janelas de oportunidade que às vezes os pesquisadores acabam, como você colocou, utilizando o plágio de imagem ou até mesmo plágio de informações para se autopromover auto no momento, principalmente como foi a Covid, onde a gente teve um boom, né, de chamadas, de especulações, né, diferentes lacunas de conhecimento nesse processo. Então Agradeço, já até entrei aqui no Retract Watch, já estou até olhando aqui para ver quais são os que estão aqui para a uhum. gente. O da OMS eu já tinha visto, mas esse outro eu não conhecia, não. Mas, enfim, eu acho, parabenizar mesmo e, e espero aí que a gente possa já já ver todo o seu trabalho publicado ah, para que a gente possa utilizar de forma bastante assertiva. Obrigada. Obrigada a você, professora, por todas as colocações. E, Janaína, muito obrigada pelas suas contribuições. Já anotei aqui, tenho certeza que a Rafaele também anotou e a gente vai é, tentar é, fazer algumas considerações disso no texto da dissertação que a gente vai entregar como, é, como versão final. E, eu vou passar então agora para o doutor Roberto para ele fazer as considerações dele. É, Dr. Roberto, desde já agradeço a sua participação, é, eu só queria dizer que o Dr. Roberto tem trabalhado com vacinas, com vacinas de Covid, medicamentos para Covid, é, com ensaios clínicos, então ele é um grande pesquisador é, cubano, é, nosso amigo também, né, e eu acho que isso é uma questão bastante bastante importante. Então, Dr. Roberto tem o, o o tempo para fazer suas colocações, pode estabelecer como quiser, se quiser perguntas e respostas, ou quiser fazer todas as considerações, e depois a Rafael vai responder. tá Muito obrigada. Ya. Me escutam sí. Me escutam Sim, sí, perfeito. Eh, Bom, bueno, como, como sempre, o problema de nós em que é que ayer... Que ayer El problema de la conectividad porque tenemos un problema eléctrico en el país que cuando quitan una parte, viene otra parte y pierdo la señal. Y notarán que en algunos momentos solo ya los estaba oyendo, no los veía y en otros momentos tenía audio. Pero bueno, yo me leí el documento que Rafael me mandó ayer y tengo que hacer algunos comentarios, todos positivos. Primero, eh, creo que se ha hecho una revisión documental bastante enriquecedora y profunda que permite a, a mi juicio alcanzar los objetivos que se trazaron con la investigación y eso es importante porque cuando se trata de este tema es un poco llegar a llegar a, a, a responder o a alcanzar los objetivos segundo la metodología que creo correcta fue seguida por eh, una estudiante que, que es un estudiante que ha demostrado que domina el tema que está tratando y eso es muy importante porque dominar el tema no basta con tener el conocimiento, sino tener la visión de, de qué voy a buscar. Un, si se dice siempre que una buena investigación es aquella que tiene una buena pregunta. Y poder responder esa pregunta es lo que es lo que queremos hacer. Por tanto, de acuerdo al documento escrito y a la forma en que se llegó a ese documento escrito, resultaron, yo creo, yo creo que el estudio está muy bueno, pero muy bueno. Es Uno solamente eso que es, por, que es por mi desconocimiento. Eh, el tiempo de exposición eh, eh, es de una hora. Es así, está bien, así está bien. Nos estamos congelados. ¿Me oyen? No ahora oyen. Sí. Uh. Ahora sí. Ahora está bien. Eh, ¿Me están escuchando? Ya, ya, ya, ya. Les decía. ¿Dónde nos quedamos? <ríe> bueno, les el decía. Que, que mi, que el mi revisión. Exactamente, el tiempo. El tiempo de exposición, una hora, es correcto? O sea, ese tiempo que tomó? Porque habitualmente nosotros en Cuba utilizamos 30 minutos máximo, porque eso nos permite medir algo más en el investigador, que es la capacidad de síntesis. O sea, evidentemente, eh, no sé si ustedes el tiempo de una hora está bien. Pero bueno, mi hasta eh, sí. eh, 50 minutos. Es eh, ah, eh, la regla de la universidad. Uh -huh. Perfecto. Entonces, eh, de acuerdo a mi punto de vista y habiendo analizado el documento escrito, que es el que más eh, evalué, porque acá por la conexión me perdía, yo creo que se hizo una buena revisión, los objetivos son claros y se alcanzan con la investigación realizada. Por tanto, el aporte es bien fuerte. Eh, el, el hecho de que se hayan aventurado en esta temática, esta temática eh, da fortaleza a la investigación. Porque aunque pareciera que se investiga mucho, hay mucho escrito, pero poco investigado utilizando información primaria. Casi siempre se publica opiniones eh, con compendios de opiniones de otros autores, pero utilizar un análisis primario fuerte como lo han hecho, no, no es muy común. Y el hecho de haber eh, accedido a Retraction Watch, que es un sitio bastante serio y que nos ofrece información primaria bastante seria también, eh, es muy bueno. Se hablaba de evaluar tal vez también como manera de la investigación, enriquecer con evaluación los artículos primarios y no solo la retracción. Perfecto. Pero a mi juicio está muy bien. Yo no creo que tenga ninguna observación adicional, salvo el, el tiempo, pero me dicen que está bien también. O sea, yo creo que para mí, de acuerdo a mi juicio, y evaluando el documento escrito como potencia primaria, yo creo que está muy bien y, y no tengo ninguna observación, de hecho. Ah, muchas gracias, profesor. Bueno, yo intenté hacer más Ser más uh, resumida, ser ser más sin, sin, síntesis, tener una síntesis mejor del tiempo, pero como era mucha cosa para hablar, uh, no conseguí. <ríe> no, no, no, no, eso, no, no, está bien, el tiempo síntesis? el tiempo se respetó, si el tiempo de 50 minutos está bien, lo que pasa es que nosotros en Cuba, por ejemplo, cuando la, la introducción, la fundamentación teórica de todo el trabajo que estabas haciendo, cuando yo vi que iba por 15 minutos todavía era fundamental fundamentaba, sí. asustado, asustado. Porque en Cuba, cuando cinco minutos, cinco minutos de fundamentación, ya estamos, ya, ya estamos asumiendo que van a consumir el tiempo y no van a llegar, pero llegado pero llegaste bien. Eh, la capacidad de síntesis es muy importante. En ética de la investigación y en este tipo de investigación es muy difícil sí. sintetizar. Es muy difícil, porque nos basamos eh, mucho en estudio, eh, en las técnicas cualitativas. Y cuando nos basamos en las técnicas cualitativas, el poder de síntesis es más difícil. Pero pero le digo, eh, creo que el estudio está muy bueno. Yo leí a profundidad el documento escrito. Y muy bueno, muy bueno. O sea, no tengo mucho más que aportar. Todo es perfectible, pero creo que no tengo mucho más que aportar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Eh, agradecemos al doctor Roberto que que também participou de uma forma bastante sintética, mas que foi <risos> direto ao ponto. É... Roberto, só para te dizer, é, depende do programa de pós-graduação. Por exemplo, na psicologia você tem 30 minutos para apresentação do trabalho. Sim. Nas ciências Sim. da saúde você tem mais tempo, nas ciências humanas também mais tempo. Então é, é, a gente segue a normativa da, do, do programa de pós-graduação. Muito obrigada pela sua participação, a gente entende todos os problemas de conexão, né? ontem também tivemos esse problema. Oh, muito bom! É, e agora. O, o Abrantes vai nos levar, Janaína, eu e o doutor Roberto, para uma sala onde nós vamos fazer a deliberação e depois disso nós voltamos aqui, tá, Rafaele? Tá bom, vou esperá-los. Tá bom. Obrigada. Bom, já estamos de volta, né? É, Rafaele, você pode abrir a sua câmera? Pronto. Pronto. Então é o seguinte: nós deliberamos é, e nós é, optamos por aprovar seu trabalho. <risos> Nossa, que ótimo, obrigada. É, e a gente tem, claro, as considerações da doutora Janaína, do professor Roberto, é, e nós temos que mandar o documento em formato Word para os dois, para eles fazerem as considerações, para a gente fazer as inclusões, tá bom? É, depois disso, eu aviso vocês quando dá para incluir a assinatura, tá? Que eu tenho que primeiro arrumar o documento, então... Rafael, você é a mais nova mestranda da tá? <risos> Obrigada, de Brasília, parabéns. Gente. A Bom, gente fica nós, super feliz também. É, foi Nossa, um foi processo assim, meio longo, né? Porque a Rafaele saiu, depois voltou, foi, é, é, teve, é, é, foi readmitida, mas a gente conseguiu finalizar no prazo de um ano, que é a Universidade de Deus. Foi muito Hoje... bacana a gente. E assim, tá, e, e nós estamos muito felizes é. com isso. É, Parabéns, é, e hoje né? vai dormir o, o, o sono dos justos. Exatamente, exatamente. Claro, claro. sempre agradecer a presença de vocês, agradecer todo o suporte que a gente recebe do SEAD por meio do... do Abrantes, que é uma maravilhoso. É maravilhosa que tem nos acompanhado já há bastante tempo, né? Janaína já vai fazer dois anos né, que você defendeu. Exatamente. Exatamente. É. o Ricardo, aí, Abrantes, Abrantes estamos está juntos, Abrantes. Gente, é, nesse processo. Abrantes, muito obrigada, tá? Agradeço também aos, aos participantes, que a Rafaele bombou aqui na, no número de, de pessoas assistindo. E depois o trabalho vai ficar disponível, o Abrantes sempre manda para a gente o link e a gente disponibiliza para vocês, tá? Parabéns, Rafaele. Obrigada, parabéns. gente. Parabéns para nós, né? É, eu acho que já são uns 10 anos que a gente trabalha junto, né, Rafaela? Sim, sim, é verdade. Muito bom. Mas parabéns para você também, né, doutora Disse, que a senhora é uma boa orientadora, porque o sucesso é. também dos alunos são das orientadoras aí, né? É, pois é. A gente gosta muito de trabalhar junto com vocês, viu, gente? Muito gente, obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Sucesso aí dessa nova empreitada. Quem sabe agora vai ter aí já várias cerejinhas de bolos aí para te aguardar e para o doutorado. Doutorado. Um abraço, Sim. um abraço, viu? Boa um abraço. tarde. Obrigada, obrigada você, Janaína. Obrigada, irmão, obrigado, Roberto. Eu povo tá aqui. Tá, obrigada. Obrigada, Beijinho, e... obrigada. Nossa, que legal, gente. Estou muito feliz. <risos> eu também, gente Obrigada, um beijinho. beijinho. Um beijo. Tá. Boa tarde.